Da, da capa da revista veja acabou de sair essa capa tá mostrando então a foto da necropsia do uh, Adriano de nóbrega e vocês percebam ali que essa foto ali do canto direito que tem uma mancha redonda no peito dele né uma mancha bem grande esta mancha seria indício segundo alguns especialistas que foram ouvidos pela reportagem de que foi um tiro a queima-roupa, muito perto. para fazer essa coisa queimada ao redor, né? É como se você encosta o cano e ao redor fica essa coisa queimada, ou encosta, ou muito perto. E detalhe, a polícia, tanto da Bahia quanto do Rio de Janeiro, conjuntamente fizeram essa operação lá na Bahia, onde ele estava escondido, Disseram que ele reagiu. Disseram que encontraram armas, duas espingardas, uma pistola, e que ele reagiu. E por isso foi morto. Então, se reagiu, você imagina o quê? Houve uma troca de tiros, né? Chegou, entrou, tal. Tá, tá, tá. Agora um tiro perto. No coração. E fala-se. Em queima de arquivo, porque é uma pessoa que sabe muita coisa. Sabe muita coisa da família Bolsonaro, inclusive. Sabe muita coisa da organização da milícia e sabe muita coisa da família Bolsonaro. Porque ele mesmo preso, preso, recebeu a maior homenagem da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro das mãos de quem, de quem, de quem? Flávio Bolsonaro. Aí, eles vêm dizer agora, ah, mas a gente não sabia que ele era miliciano. Ele estava preso. Preso. E recebeu a maior honraria da Assembleia Legislativa do, do Rio de Janeiro. Aliás, eu estava até perguntando, será que não pode tirar, não, esse negócio? Alguém sabe? Dá para tirar isso? Porque, né... Como assim? Um bandido ganhou isso. E, aliás, não foi o único. Não foi o único que a família Bolsonaro honrou, presenteou. E que depois foi se descobrir que eram milicianos. Que coisa feia. Isso é que é uma vergonha. Não, seu Bolsonaro. Que vergonha. Deveria poder tirar. Queria bem saber. Mas então é isso, tá? aí a reportagem da revista Veja... Uh, aventando, realmente, aventando não Mostrando um indício agora Porque a, a, já foi aventada a possibilidade De queima de arquivo né? Ele que foi encontrado no, Na casa De um vereador do PSL Partido, ex-partido Do presidente Ex-partido do presidente Aliás, ainda é, né? Do Eduardo Bolsonaro Não, o Eduardo foi expulso, né? Não, não foi expulso, ele foi suspenso mas ainda é, do Flávio também, acho que é, enfim. É isso aí. Duvido que vão tirar as honrarias. Veremos, né, Andréa? E a Lena aqui também está falando, olha... É... Quem matou Marielle? Mais de 600 dias até hoje não se sabe nada. Esse pessoal aí, Adriano e companhia, e o vizinho do Bolsonaro, que está preso, acusado de ser uh, uh, o mandante do crime... Ou o executor, né? Que agora eu nem sei mais, porque é tanto bandido. Enfim. Até agora, ninguém chegou a conclusão nenhuma. Por que será? Não. Ah, por que será? Que baixaria de país, gente. É de se ficar indignada, né? Alguém falou, tô indignada, mas óbvio. Olha que que zona que a gente vive. Que zona em que bandido se dá bem. É protegido. Conta mentira e espalha mentira por aí. Fica difamando jornalista. Por quê? Porque é jornalista que vai lá investigar os podres deles. É por isso que, para esse pessoal, a mídia é toda não sei o quê. Fique esperto. Abre o olho. Abre o olho. Abre o olho. Se informe, leia. Procure saber o que está acontecendo em fontes diferentes. Não acreditem no que certas pessoas dizem para vocês. Procurem outras informações e cheguem à sua conclusão.